Para você ver o clipe, é só clicar no primeiro link na descrição. Sem frescura, sem precisar fazer conta ou deixar e-mail. É só clicar que vai direto. O vídeo tá com uma qualidade boa e qualidade sonora mais do que ótima. Se você gostar, deixa o like aqui ou dislike aqui e comentário aqui. Porque o YouTube bloqueou meu vídeo por motivos autorais. Eu contestei porque não há motivos, assim como uma paródia, a essa música se encontra no mesmo nível. Não que seja uma paródia. É só isso mesmo. Ah... Só pra avisar, é tão umas dancinhas meia tosca, não liga não. Por favor, não liga pra essas dancinhas que eu fiz. Pelo amor de Deus. É só pelo som. Eu só dancei pra não ficar parado. Ou não ser uma tela assim, colorida. Tá bom, eu vou parar de ficar me explicando. Provavelmente você já deve ter clicado no link, já viu o vídeo, ou eu, sei lá. Tô falando sozinho, então. É, talvez você não tenha chegado aqui. Então, se você não chegou aqui, eu tô falando sozinho. É. Então quer dizer que... É. Tô falando sozinho e... Porra. Clica no link, deixa o like e compartilha se você chegou até aqui. Se você chegou aqui É. Se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Eu cheguei até lá, desgraça! Para você que não está entendendo, você tem que chegar até lá e fazer o curso.